E aí galera, beleza com vocês? Vim aqui falar do Max Power. Uma pergunta aí que fizeram para mim se vendia na farmácia. Então galera, não vende, tá? Pesquisei, pesquisei. Não tem esse negócio de vender em farmácia. E também não vende também em sexy shop. Que eu também vi uma pergunta dessa. Não vende. Já fui atrás, já pesquisei, mandei chamada. Isso e aquilo, tá bom? Eles não vendem. Por quê? Me explicaram assim. Porque eles já tem uma entrega em todo o Brasil, entendeu? eles já fazem entrega no Brasil inteiro e não tem a necessidade de botar o produto dentro de uma farmácia, dentro de um sexy shop, etc, entendeu? E também eu acho assim, eu vejo por mim, eu jamais, jamais, eu não me sentiria confortável em chegar numa farmácia lá e pedir, entendeu? Porque assim, eu já fui comprar algum, algum remédio que, que, tipo, o azulzinho, vai? Aí, vamos dar aí o exemplo, o azulzinho. Você chega lá na farmácia, você vai comprar, Aí você fala com o farmacêutico. Ei, fulano. Você chama, você chama ele no cantinho, tal, tá, discreto. E é o homem. Você não chama a mulher, você chama o homem, entendeu? Chega aqui, tal. Tá, então, aí você chega assim, tal. Tá, é, tem a aí? Aí o cara, tipo, o cara é filho da mãe, né? Porque ele pega e faz o quê? Ele fala assim... José! tem azulzinho aí ele grita para farmácia inteirinha inteirinha entendeu mano se fosse para gritar eu tinha gritado né aí já pensou tipo assim tá certo que o produto aí o pessoal não vai saber para que serve e tal mas se, se a pessoa souber você vai ficar desconfortável entendeu não tem essa necessidade o produto vai chegar na sua casa com a embalagem discreta e mano pra que que você vai gastar tempo de ir lá na farmácia entendeu Tá certo? Tem a, a, qual seria a vantagem de ir na farmácia? A rapidez, porque, bom, fui aqui na farmácia da esquina, comprei, trouxe, acabou. Entendeu? Um 15 minutinhos, entendeu? Beleza, tudo bem, isso daí seria uma puta de uma vantagem. Porém, tem essas outras desvantagens... E o, o dono do produto, entendeu? A empresa não quer botar, por quê? porque não tem essa necessidade. Pô. Os caras já fazem toda a logística, entregar na sua casa com embalagem discreta e etc. Não tem o um porquê, né? Eu também concordo com eles, é, até mesmo porque eu acho que uma venda na farmácia, o sexy shop, sexy shop, até vai, porque a pessoa já vai lá, mas tipo assim, um homem é mais difícil o homem ir, né? Se fosse para mulher já era mais fácil. Agora, assim, uma farmácia, assim, para o cara ir lá comprar, acho meio difícil. Mas é isso daí, tá bom? É, eu vou deixar o link do produto aí na descrição, tá? Do, do vídeo. Também vou deixar no primeiro comentário. Se você gostou, dá um like aí no, no vídeo. É, comenta, tá bom? Se já teve alguma situação um constrangedora, etc. Ou se você acha que valeria a pena ter na farmácia ou não, esse e aquilo. Se você quer alguma outra pergunta que eu responda em vídeo, etc. É, eu vou deixar algum negocinho aqui pra você se inscrever no canal, tá bom? aí se inscreve aí, dá um like, comenta, é... e é isso daí, até a próxima, valeu!